Uma das coisas que o Espírito Santo mais gosta de fazer é constranger você. Sabia disso? Tem noção disso? Vamos lá. Quando você passa grande parte da sua vida fazendo escolhas ruins, fazendo mal ao próximo, fofocando, julgando e etc., chega um ponto que você se questiona, você pensa ou cita a famosa frase, por que eu estou passando por isso? Como minha vida chegou a isso? Então o Espírito Santo vem... Eu te recordo de tudo que você fez no passado. Isso lhe traz vergonha. Isso faz você ficar constrangido. Mediante essa recordação, você tem duas coisas para fazer: ou muda e começa a fazer tudo certo, ou se irrita com ele e continua a fazer as coisas erradas. Escolha.